O meu nome é Humberto Bolzoni, eu sou demonstrador e formador da UHU e hoje venho demonstrar as capacidades do, do Polymax para colagem, vedagem, mesmo uh, dentro de água. Portanto, temos, uma, temos vários produtos, vários materiais para colar, uh, estão aqui exemplificados. Portanto, dá para colar todos, todos os materiais. Uh, ferro, uh, tubo VD, alumínio, borracha, polistireno, uh, madeiras, uh, metais, uh, uh, inox, espelhos, todos os materiais. Portanto, é um produto que uh, serve para colar e vedar, fixar todos os materiais, inclusive é dentro de água. Agora, dentro de água, eu ia exemplificar um pouco aqui com o copo. Este copo que eu tenho aqui será exemplo, uh, exemplificação de uh, selagem mesmo com água. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou uh, fazer um corte para simular a água, seja numa janela, numa clarabóia, num caixilho de alumínio. Portanto, vou fazer então este corte e vou buscar então aqui qualquer um destes produtos. Pode ser este aqui, o preto, o preto que se consegue ver melhor ali no copo. E então vamos então simular a vedação da água. Portanto, estão a ver que a selagem é imediata e a água já não entra. Mas que se por acaso houver algum engano, né, ou está a pingar, qualquer coisa, podemos sempre retificar, não tem problema nenhum. Portanto, será sempre uh, retificável. Portanto, podemos sempre uh, espalhar o produto ou alisar o produto para uh, fazer o, o, o acabamento. Portanto, isto é uma das vantagens do Polymax, uh, que é a selagem com água. Outra das vantagens do Polymax será hum, hum, aqui a colagem hum, do agarro imediato. Portanto, o que é, que é o agarro imediato? O agarro imediato é colar alguma peça com um peso considerável, que isto tem um quilo e pouco, com que ela fique, no, fique fixa no, no sítio. Portanto, como é que eu vou fazer isto? Vou usar aqui outro produto, que é o Tac que eu tenho aqui que será este aqui vou então abrir e buscar aqui a, a ponteira portanto vou cortar aqui uma duas ou três vezes consoante o diâmetro pretendido aqui do cordão não é? portanto cortei três vezes E então vamos fazer o teste do agarre imediato. Portanto, vou mergulhar aqui o tijolo, aqui dentro de água. E vou aplicar aqui dois cordões, aqui no tijolo. Não está a sair. <risos> tá, está, só um bocadinho. A limpar aqui, recusamos sempre a primeira porção. Tem, tem a espécie de um gel, vou cortar um pouco mais, que não está a ser convenientemente. Só um bocadinho, e então vamos -a aplicar aqui o cordão, este produto como tem o agarro inicial mais elevado, é um pouco mais espesso, o que faz com que seja mais difícil sair da, da pistola. Portanto, agora aqui com esta talocha de vidro, uh, que exemplifica as cores, de, exemplifica as cores do do Polymax, vou então pressionar aqui o tijolo, pressão, uns 5 segundos, rodo um pouco só para ele espalhar melhor o produto, pronto, e o garro imediato está feito, levanto -o devagarinho para não entornar a água, portanto qualquer peça pesada que queiram fazer colar na parede podem usar o, o, o Polymax. Agora tenho que retirar isto, senão já não sai mais daqui. Assim. Polymax transparente, cristal. Vamos colar aqui dois pedaços de vidro para exemplificar a transparência do produto. Portanto, vou fazer aqui aqui um, um pouco do do Polymax aqui no vidro. para exemplificar a transparência do, do cristal. Agora esmago. E estão a ver que é mesmo vidro autêntico. Só limpar aqui a ponta aqui da... aqui da ponteira. Bom, este produto como cola dentro de água, portanto uh, temos piscinas, temos liners, podemos usar sem gastar, uh, sem vazar uh, a piscina, portanto as vantagens é, são ótimas, não é? então o exemplificar a colagem das pastilhas na piscina. Tenho aqui um azulejo e vou colar esta pastilha aqui dentro de água, portanto não vazem a piscina para eh, colar meia dúzia de pastilhas. Vou só usar o branco que é aquele que se utiliza mais. Portanto, o que é que eu aconselho a fazer? aconselho a fazer, pôr um pouco de Polymax aqui na pastilha, mesmo dentro de água, pressionar, a peça fica agarrada, podem sempre alisar uma espátula ou com o um dedo, vou só limpar aqui a espátula podem sempre alisar e fazer o remate Com um bocado errado Pronto, e pode ficar mesmo mergulhado dentro de água, que não tem uh, problema nenhum. Ele seca mesmo dentro de água. Só limpar aqui as mãos. Bom, este produto tem um tempo de secagem uh, de 4 horas ao fim de meia hora já pode mexer na peça, mas o objetivo é sempre deixar uh, curar uh, na totalidade o, o produto para a colagem ser eficiente. E então nós temos aqui alguns exemplos temos aqui alguns exemplos uh, de colagens que eu já mencionei, portanto espelho, uh, ferro, tubo VD, alumínio madeiras, aqui este fecho de colatra, que normalmente se usava, punha-se uns parafusos, mas com, se tiver o polimax pode usar, a cola, do, a borracha aqui na, na cola do, dos pavimentos dos parques infantis, portanto polistireno, as chancas, portanto todo o tipo de material. E para testar então a resistência final, estes produtos, o produto já está seco é? nestes materiais. E eu vou aqui demonstrar, levantando aqui, levantando aqui esta lata, para o, o cliente ter a percepção que depois de seco isto é muito forte. Portanto, uh, podem usar sem problemas nenhum uh, este Polymax para colagens uh, super fortes. É lógico que ninguém... Iria colar, eh, pendurar aqui uma lata de tinta, mas só para ter a noção que o produto é forte. Neste caso aqui, deste lado, mesma coisa, portanto aqui já há um, um, uma placa de demonstração já muito antiga, mas é para verem que eh, o produto eh, funciona mesmo. Eu vou também levantar então, a lata de tinta, faz conta que eu estou no ginásio. Vamos ver? Portanto só para ver que o produto é muito forte, mesmo nesta área de colagem. Vou só aqui fazer aqui uma limpeza aqui do, da bancada. Bem, vou fazer aqui uma, umas colagens aqui do, de alguns materiais, agora aqui no momento, para as pessoas eh, perceberem, para os clientes e para os profissionais perceberem, que a utilização deste, deste produto é facílimo, portanto qualquer pessoa, qualquer cliente pode usar este produto. O Polymax é muito versátil. Vou usar então, se calhar, pode ser eh, transparente, então o que é que eu vou fazer? Nós na nossa casa de banho queremos fixar um espelho, fixar um espelho com polimax é fácil. Fazemos aqui um cordão, dois, três, portanto colar na vertical, espalmar um pouco e rodá-lo para espalhar o produto e já está vou só levantar, retirar aqui isto aqui e já está já está fixo no sítio que nós queremos agora vou colar também um rodapé tenho lá em casa um rodapé para colar ou saltou um pouco quer fazer uma pequena reparação pronto, vou usar o cinza vou usar qualquer um deles que este produto serve para colar todos os materiais. Portanto, faço aqui uma linha, faço outra linha, pronto. Pressiono. Ele é reposicionável, mesmo que haja algum erro, ele é reposicionável, portanto consegue-se perceber que a peça Move-se e nós pomos na posição que queremos. Pronto, e já está. Isto é, é facílimo. Não, não tem qualquer tipo de ciência. Portanto, isto aqui será um rodapé no azulejo. Posso colar também aqui um pedaço de... Assim, um gancho, um tal. Vou pôr... Posso pôr aqui... Pode ser também o preto, já que isto é preto. Cinzento. Vou pôr o cinzento. Vamos aqui um pouco. Polimax. Portanto, metal no azulejo. As superfícies mais difíceis de colar, que são lisas, não porosas. E pronto, espalmamos. É lógico, que, é lógico que está um pouco feio, mas o objetivo seria, depois de seco, com um x ato ou com uma, com uma faca, é? com uma espátula, Retirar o excesso. Eu prefiro sempre aconselhar os clientes um, a deixarem secar primeiro, porque se vamos limpar agora, neste momento, tem sempre tendência a borrar, portanto a peça fica sempre um pouco borrada e torna-se mais difícil depois a, a, a remoção do excesso. Portanto, era preferível deixar uh, secar e uh, depois, posteriormente. Uh, cortar, que eu também posso dar aqui um exemplo. Aqui temos este exemplo destes, deste pedaço que já está seco, como é óbvio, e conseguimos chegar aqui com o x de cortar e fica à face. É? O acabamento fica como nós queremos. Bom, vamos então colar aqui mais algumas coisas. Posso colar aqui com o terracota, só para ter uma ideia das cores. Portanto vamos colar aqui esta poleia no azulejo, pressionamos, rodamos um pouco para espalhar o produto Pronto, e já está, isto não é mesmo facilimo. Aqui outra assim um pouco estão a ver que a peça fica imóvel na com a colagem. Bem, vamos pôr aqui uma prateleira, só para ficar engraçado, madeira. Madeira no ferro. Vou usar qual? Pode ser transparente, pode ser este. O Aitac Express, o novo produto da gama. Portanto, como é que eu faria nesta situação? Chegava aqui... Ponho aqui um pouco de produto, tá e já está. Agora temos que ter atenção ao pressionar aqui a madeira, a peça de baixo também se vai mexer, não é? Pronto. Já está colado, como podem ver, ao fim de quatro horas já fica completamente curado. Então o que é que podemos colar aqui mais? Umas peças decorativas, umas pedras, só fazer assim um, um zig zag, uma e está colado a peça não não cai outro tipo de madeira que vou fazer aqui então a fixação pode ser com o cinza só para ser diferente Vou aqui um cordão, Pronto. pressionar para espalhar o produto Pronto, e já está, isto é facílimo de utilizar, uma das vantagens aqui do, do nosso Polymax é facílimo de utilizar. Vidro também, se quiserem colar aqui um, um vidro, vou pôr o transparente para se notar a transparência do cristal. O cristal é mesmo transparente, que é este produto que está aqui. Portanto, aplicar aqui um cordão jeitoso. pressionar ok está decorada aqui a, a peça com imensos materiais todo o tipo de material também pode estar molhado é verdade, é verdade. nós não, não fizemos isso ainda mas pronto temos aqui um pedaço de madeira molhado Podemos sempre utilizar este produto, mesmo em situações úmidas, molhadas, dentro de água, em qualquer ocasião. Pressionamos um pouco, uns um segundinho, desrodamos para o produto espalhar e já está. Pronto. Estão a ver como é facílimo a utilização deste produto do Polymax para colar. Bom, outras das vantagens que, que o Polymax tem, da sua fácil utilização, é o alisamento fácil. Portanto, o que é que é o alisamento fácil? É como se alisa um silicone em casa, não é? aplicar, aplicar o, o silicone uh, na casa de banho, no, no, no lavatório, uh, pois temos que o alisar, não é? temos que dar um acabamento bonito uh, e o, o, o Polymax, é a, uma das características de Aqui do Polymax é essa, portanto o acabamento fica sempre liso. Portanto, como está aqui nesta placa aqui, se vocês repararem aqui entre entre os azulejos tem Polymax, portanto tem uma fenda, não é? Larga, bastante larga, e usámos o Polymax para cobrir a fenda. Portanto, ele preenche espaços e tem o um alisamento, tem o um acabamento uh, liso, bonito. Eu vou fazer a demonstração então. Aqui neste, neste cantinho aqui e vou fazer por exemplo com o preto e posso fazer com o preto porque também porque preto, este é um castanho este é um branco, o que é que vai acontecer ou alisar, ou alisar portanto o produto o polimax vai espalhar ou espalhar o que é que nós vamos usar para não ficar feio podemos usar sempre fita de, de pintor e aqui também pronto, fazemos então o nosso isolamento e vamos aplicar o Polymax pronto então aplicamos o Polymax, quase que nem era necessário alisar, mas isto já sou eu. Esmagamos o produto contra o ângulo. Pronto, está assim borrado, não é? Tiramos a fita e fica aqui uma, uma junta muito bonita mesmo com cores. Distintas. Pronto, espero que tenham gostado e tenham aprendido algo, até à próxima e que corra tudo bem. Muito obrigado.